olá pessoal tudo bem eu vou fazer um react hoje de uma situação que é muito comum nas oficinas vem comigo a oficina tá já no final do expediente está sendo fechada e aí começam algumas coisas vamos dar uma olhadinha aqui começa aqui ó ele vai pegar aquela parte central da, da porta de fechar né, de metal e ela posiciona ali e tem um, uma alavanca que ele tem que fechar para ela poder fechar a parte de cima e provavelmente isso não tá funcionando então ele imaginou que estava presa e virou as costas para pegar outra coisa e aí pegou no pé daquele rapaz ali vamos dar uma paradinha ali você vê que é interessante ó. a primeira coisa que me chama atenção aqui é que essa pessoa, se ela faz isso por bastante tempo, ela já deveria saber que aquela, aquele pedaço de metal já não pararia ali. Mas vamos supor que, vamos dar a chance da dúvida. Ela foi colocar pela primeira vez e aí imaginou que aquela alavanca estava funcionando e quando ele posicionasse o pedaço de metal, a alavanca abaixava e o pino subia e travava lá na parte de cima e ele conseguiria largar daquele pedaço de metal e depois de pegar provavelmente um gancho para poder baixar a porta isso é uma outra coisa que me chama atenção primeiro ele desconhecia isso ou se ele conhecia que a, a peça estava quebrada ele menosprezou segundo existia uma pessoa ali aquele senhor mexendo no celular que não estava prestando atenção em nada do que estava à sua volta e não participou disso, ele não visualizou o risco, né, que poderia alguma coisa cair em cima dele E ele estava no raio de ação daquela peça Então, uma outra coisa que chama atenção é isso também Se tivesse uma criança passando ali, se tivesse qualquer pessoa passando Poderia ser atingido Vamos continuar olhando Vale lembrar que você pode falar assim, Romildo, e se usasse o EPI? Se usasse uma bota, talvez não tivesse machucado o pé dele. Mas lembre-se, EPI não evita o acidente. Ele pode atenuar a gravidade de uma lesão, ok? Se machucar muito, pode ser que machuque pouco ou que nem machuque, que nem fira a pessoa. Mas ele não evita daquela peça cair. A gente tem que tratar antes disso. O EPI é a última medida de controle. Caso a gente não consiga eliminar os riscos anteriormente. Lembre-se sempre daquela hierarquia do controle dos riscos. Ok? Engraçado, né? Se não fosse trágico. Provavelmente ali deu uma luxação muito forte no dedão dele, no peito do pé, Até uma fratura mesmo. Olha lá, ele vai posicionar de novo. Fez a mesma, a mesma ação empurrando para cima. E a peça vem, e agora bate na cabeça <risos> Bate na cabeça dele, é uma baita de uma pancada O que que isso chama atenção? O primeiro erro, a pessoa não aprendeu com a primeira situação né? A armadilha voltou a ser armada que a gente fala né? O que que a gente aprende aí? Que a gente se expõe a risco desnecessariamente Que as pessoas não têm essa visão do risco Do que pode dar errado, do que pode sair de errado e vai fazendo automaticamente as coisas, por mais que alguma coisa dê errado, ela não consegue analisar que aquilo pode voltar a acontecer de novo. Eu sempre tento trazer alguma perspectiva mais próximo da gente, com uma linguagem bem acessível, sem falar aqueles linguajares que normalmente a gente fala como profissionais de saúde e segurança, se necessário for a gente falaria, a gente fala, mas nesse momento para poder atingir o máximo de número de pessoas, qual é a dica que eu deixo aqui para vocês? Primeiro, sempre observe o que pode sair de errado no seu entorno, o que pode cair sobre você, o que pode prender sua mão ali pertinho, se você vai sentar num banco, numa cadeira, verifique se essa cadeira, se esse banco resiste ao seu peso, se ela já não está quebrada, se não tem trinca. E numa oficina como essa, basicamente, esses pequenos acidentes acontecem, ferimento nas mãos é muito comum, porque já começa tudo meio que errado, que é o house equipe, que é a... Ordem, limpeza e arrumação, que a gente fala dos 5S, né? As coisas são meio bagunçadas, fora de lugar, sujeira, piso quebrado, coisas quebradas que não são arrumadas, enfim. É, as armadilhas são colocadas o dia todo. Então preste atenção: você pode ser uma vítima de um evento como esse, caso você esteja num, numa oficina. E até mesmo como foi ali, as pessoas que estão trabalhando são as que mais se machucam, que se ferem né? E você imagine, se você quebrar seu pé, tiver que engessar e não poder trabalhar, como que fica? Uma coisa tão simples, mas que pode gerar um transtorno muito grande Gente, olha, se você gostou dessa dica, é um vídeo curtinho Eu peço que você se inscreva no canal Eu estou chegando numa marca legal que eu tô, tenho lutado muito, de mil inscritos, eu estou com 941 inscritos, eu peço que se você assiste os vídeos e não se inscreveu ainda, é a hora de se inscrever, ativar o sininho ali, para que sempre quando eu posto um novo vídeo você receba, compartilhe na sua rede social, na sua família, porque acidentes acontecem em todo lugar e com todas as pessoas, o acidente é como um leão bramando como a Bíblia diz, né? Que o inimigo é como um leão bramando, esperando a próxima vítima, é só vacilar. O acidente também é assim. E outra coisa, o acidente dá sinais. Uma boa parte dos acidentes dão sinais antes dele se materializar. E aí são os quase acidentes, é ali que nós temos que atuar. Se eu eliminar esses quase acidentes, eu não vou ter o acidente logo ali na frente. Ou no topo da pirâmide, ou logo ali próximo a você. Tá bom? Então não seja vacilão, faça segurança e fazer segurança é isso: é caçar riscos, não deixar para depois o que você pode fazer hoje, é antecipar os problemas e amar o próximo, porque quem ama o próximo cuida e quem cuida faz segurança. Tá bom? Então Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo e fique seguro. Tchau. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar, e eu sempre digo, se o ambiente for o mais seguro possível, quando as pessoas falharem e errarem, talvez elas não se firam. Então, mudar um pouquinho aquela visão que somente os atos evitam acidentes, as condições também, o cenário também, se for um cenário seguro, com poucos riscos, com poucas armadilhas, quando a pessoa errar, e o ser humano vai errar, e quando isso acontecer, ele não vai se ferir.